Num experimento de dose-resposta, um pesquisador aplica uma dose de veneno numa amostra composta de 10 indivíduos. Se a letalidade do veneno é de 80%, pode-se dizer que a probabilidade de morrerem exatamente 6 indivíduos nessa amostra. É igual. Então, vamos lá. Ficou muito claro para gente que tem aí duas situações. Quando a pessoa toma a dose, né? ela tem 80% de chance de morrer. A letalidade dela, 80% de chance. Consequentemente, ela tem o quê? 20% de chance de sobreviver. Então, aí já entra a ideia da distribuição binomial. Ó, tem duas situações aí. Né? É a ideia de sucesso e fracasso. Né? Tem 80% de chance dela morrer, consequentemente, tem 20% de chance dela sobreviver. Então, aí entra a ideia da binomial a ideia de sucesso e fracasso. Né? O sucesso está sempre associado à pergunta. Né? Então, o sucesso está sempre associado à pergunta. Então, ele tem né, a probabilidade, ele tem 80% de chance de morrer. Essa é a probabilidade de sucesso. E, consequentemente, a probabilidade de fracasso seria os 20% de chance dele sobreviver. Legal? Beleza? Então, é um exemplo, é uma questão de distribuição binomial. Como eu falei para vocês, cada distribuição tem uma formulazinha. A formulazinha para o cálculo de probabilidade de uma distribuição binomial é essa daqui. ó. probabilidade de ocorrer X sucessos é igual a combinação de N para S vezes P elevado a S vezes Q elevado a F já vou explicar cada letrinha para vocês, vamos lá começando com N o que, que significa esse N da fórmula o N está associado ao total, nesse caso aqui o total de indivíduos da minha amostra, que no caso seria quanto? 10 então o N está associado à totalidade, beleza vamos lá, o P o P representa a probabilidade de sucesso. Ou seja, como ele quer a probabilidade de morrer exatamente seis indivíduos, então a probabilidade de sucesso está associada à letalidade. Então a probabilidade de sucesso seria de 80%. Por quê, Marcão? Porque ele está falando aqui, ó. A letalidade do veneno é de 80%. Então, a probabilidade da pessoa morrer, de uma pessoa morrer, é de 80%. E sabemos que 80%, matemática básica, é a mesma coisa que 0,8%. Então, essa é a probabilidade de sucesso. Consequentemente, o que é a probabilidade de fracasso? Ó, binomial, sucesso e fracasso. Se o sucesso é 80%. O fracasso só pode ser o quê? 20%. Não é isso? O fracasso seria a pessoa sobreviver. E 20% é a mesma coisa que 0,2. Legal. Agora, para a gente matar a questão, só falta a gente descobrir o valor do S e do F. O S seria o número de pessoas que ele está querendo que morra o número de pessoas que vão morrer. Segundo o probleminha, ele está querendo que morram exatamente 6 indivíduos. Então, o S é o número de sucessos. Ou seja, ele está querendo que morram quantos indivíduos? 6. Então, o S vale 6. Pô, pensa comigo. De 10, tem 10. Pensa comigo. Ó, tem 10. De 10, 6... Né? ele está querendo que morra. Se 6 vão morrer, 4 vão o quê? Sobreviver. Então o S vale 6 e o F vale quanto? 4. Acabou. Eu já tenho aqui os ingredientes necessários para montar a minha fórmula da distribuição binomial. Como é que vai ficar isso daí? Ó? Probabilidade de X sucessos, ou seja, de X ser igual a S, ou seja, de X ser igual a 6, ou seja, a probabilidade de morrerem exatamente 6 indivíduos vai ser igual à combinação de N para S, ou seja, de 10 para 6, vezes a probabilidade de sucesso, que é 0,8. Elevado a S, que é 6, vezes a probabilidade de fracasso, que é 0,2, elevado a F, que nesse caso é 4. Então, essa seria a fórmula da probabilidade de morrerem exatamente 6 indivíduos. Olhando ali as opções, o nosso gabarito seria a letra E.